Os profissionais de psicologia é, têm que ter uma carga horária é, é, adequada para o trabalho, não só os de psicologia, mas nós também é, do setor privado, de todos os trabalhadores do Brasil, nós estamos brigando também pela redução da jornada de trabalho para 40 horas e os, o pessoal da psicologia já, já está bem avançado é, em busca das 30 horas e nós estamos aqui para apoiar porque a gente sabe que é necessário ter mais tempo, tanto para se profissionalizar mais, como para ter é, espaço para desenvolver melhor a sua profissão.